Esse cabelo boi meu também, é é a não sabe É, eu gosto de colocar Escorrega tudo Tem que ter só os cuidados isso senão fica aquela orelha assim <risos> Fala galerinha do mundo Steel frame Tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tô com uma super, hiper, mega presença Vocês já, já viram ela aqui Mas eu adoro chamar ela pra conversar Porque você sabe que essa mulher é inteligente, né? Ela é impressionante Ela tem seu próprio escritório ela dá aula em várias universidades. Ela participa da norma, não é isso? É, comitê técnico da norma. Associação... Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. O que mais? Tem mais alguma coisa, Débora? Conselheira fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Conselheira do CAL. Oh meu Deus! Ela, tipo de assim, de Bahia, ela é milagrosa. Aí. Você pisca o olho, aparece o nome dela em algum lugar e você fala Gente, o que a Débora tá fazendo aqui? Então é um negócio impressionante. E eu tive o grande prazer de, na minha vida, ter ela. Conhecê-la. Então, e o mais engraçado que foi que ela que me mostrou a importância da acústica. E a importância de você ter um projeto bem é, solucionado. E eu tô, hoje eu tô aqui com ela, né? Porque é engraçado. Todo mundo sabe que igreja, auditório, sala, teatro, precisa ter um tratamento acústico. Mas muitas pessoas acham que é só botar um materialzinho, né, Débora? Que é fácil, assim. Que existe aquela gente que é receita de bolo. E um dos lugares mais comuns, e que eu recebo muito cotação e etc, o cliente quer que eu já saia fazendo projeto, uh, indicando, falando, vendendo a solução para ele, eu falo, não, é bem assim, né? Existem especialistas e especialistas. Uhum. Conta para mim de igreja, que igreja é o que eu mais recebo aqui? Por que, que o, o cara da igreja, dono, pastor, padre, eu não sei, o que é mais tem de igreja? Eu acho que é o principal, o bispo. É o bispo. <risos> Por que que eles... Apóstolo, agora tá precisam entender a importância da acústica e ter um bom projeto de acústica para a igreja. Tá. Primeiro, entender bem que tem dois segmentos dentro da acústica, né? Uhum. A parte de isolamento acústico tá. e a parte de condicionamento acústico. Então, assim, a igreja precisa se preocupar com isolamento se ela estiver em uma área residencial. Tem que ter o um cuidado Eu já tive até esse caso Com é... um cara que tinha uma igreja no meio de um bairro assim residencial E ele tinha vários processos É um problema sério, tem que resolver Vamos lembrar que poluição sonora é crime ambiental é isso, E não é meio chato a igreja estar respondendo por um crime ambiental tá? Então, <risos> ou seja, é uma situação bastante desconfortável Que não tem nada a ver E segundo, a questão do condicionamento Então, o condicionamento é essencial em toda igreja Primeiro que o fundamental é que você entenda com clareza é, com inteligibilidade, o que está sendo falado Sem fazer esforço cognitivo O que, que é isso de inteligibilidade? É, inteligibilidade, é entender ah. a fala entender a fala. E como o foco de uma igreja É a transmissão da mensagem é verdade. Do orador para o receptor uh -huh. Para a plateia Então a gente tem que trabalhar nesse foco A igreja não é um evento social que as pessoas vão Sem assim, toba-oba e voltou para casa e não entendeu nada Ninguém não, vai A as tem que vão... entender a palavra do pastor, do padre A né? primeira etapa para é você buscar o crescimento espiritual né? Aprender, uh -huh. evoluir e, enfim. Então, é, o condicionamento ele permite isso. E condicionamento Entendi. acústico não é apenas escolher o forro absorvente. É, que é o que muita ele. gente fala, né? Inclusive, nem é bom que o forro seja todo absorvente acústico. Eu vou, eu garanto para vocês, vocês estão jogando dinheiro fora. Tá? Por que, que o pastor tem que fazer questão. É, e o padre, o bispo, apóstolo De ter acústica na sua igreja Porque só com conforto acústico Que ele vai ter a segurança De que a sua mensagem está realmente alcançando o objetivo E que as pessoas estão sendo impactadas De forma positiva Porque senão passa a ser mais é, Um momento estressante para a igreja Entendi. Acontece muito Quem está próximo do, do palco diz que o som está muito alto, porque as caixas de som ficam lá na frente. Uhum. Quem está mais longe não está escutando nada, pede para aumentar o som da caixa. Aí o cara por. da frente fica estressado. Isso né? não, se resolve, não se resolve com som. Muito importante falar isso, Helena, porque você não vai à igreja que não tem caixa de som. Né? Na verdade, toda igreja, é. e o padre fala no microfone. É, pois é. Caixa de som, um sistema de amplificação sonora, que na verdade, a acústica ela tem que nascer antes do som. É. Então, eu, Tem que fazer assim. eu tô falando de igreja, gente, porque eu acho que igreja é o que eu vejo mais cometer erro. É. Mais do que teatro, auditório. Eu não sei porquê. É isso porque isso acontece. É porque o teatro, normalmente as pessoas não arriscam fazer o... Porque as pessoas as pagam pra entrar, Sem projeto acústico, não. Porque dá, imagina que realmente não vai funcionar, né? Entendi. A pessoa vai comprar o um ingresso e não vai ouvir o que a Tô tá falando. E na igreja, a gente, as pessoas se acostumam com o que é ruim. E acho que é normal. Na verdade, é um problema sério. Tem problema de atrito, muitos problemas de discórdia dentro da igreja, por questões acústicas também. Eu garanto a você o seguinte: som não resolve problema acústico, é mais barato. Isso eu tenho vários casos reais assim. Que a gente fez, leva a E a maioria muito... dos projetos que você faz é de igreja, né? É, a gente faz no muito de igreja. A gente faz muito. Eu diria que é um percentual de 25%, assim, que é um percentual enorme dentro do grupo de projetos que a gente faz, uhum. que é de igrejas. Não tem um mês que a gente não tem um dos projetos de igreja. Eu lembro, de teve uma vez que eu estava lá em Salvador, aí a Débora estava tendo uma reunião com o pastor. Eu falei, poxa, mas que legal. O pastor ela, Ah, mas tem um toda semana, que toda semana é, eu é, vem Ah, toda semana tem reunião. <risos> A gente tá fazendo agora alguns projetos da igreja adventista, uns projetos bem interessantes. Então, acontece? Você tem que preparar espaço para o uso. A acústica vem antes, tá, gente? Uhum. Depois vem som. Não adianta ficar comprando caixa de som, não. Que não vai resolver. Então, essa é uma Porque dica que você deixa, é né? É uma dica mesmo. É o um maior erro das igrejas ficar gastando com equipamento. Agora, dinheiro para equipamento tem, né? Dinheiro para um projeto acústico eu não tem. Então, na verdade, não é falta de e dinheiro, é, que é, falta, caro, né? é, é falta de valorização. E eu garanto para vocês que o projeto vai fazer você economizar em todas as etapas. Então, como eu falei... Só para fechar esse assunto do forro, não é importante que o forro seja todo absorvente, é importante que parte do forro reforce o som para quem está sentado mais distante. Escute, né? E aí você, a sua própria arquitetura amplifica o som, aí vai tornar aquele ambiente de forma aquele ambiente homogêneo, uhum. Porque você tem que fazer com que todo mundo escute da mesma forma. Com conforme. certeza, com certeza. Então esse é o grande desafio e é fundamental, é muita irresponsabilidade ficar é especificando o material sem calcular. E aí, comprar sem assim, um projeto é um tiro no escuro. É que nem e eu, o, o projeto sabe? é calculado, né? Tudo Igual, é o, projeto calcular, estrutural. Tudo. É Igual o projeto de steel frame. É, é, exatamente. Simulação acústica, dimensiona a quantidade de material, a localização do material. Uh -huh. Tudo é estudado, dimensionamento. Eu costumo fazer uma relação que é bem interessante, que é com uma receita médica. Então hum. você está com. Tem um problema de acústica, a igreja, tem um problema de acústica. Então, se a gente está com problema do estômago, eu não vou no médico, no, no ginecologista. Não, você vai no especialista para resolver o <risos> seu problema de estômago. É verdade. Ele vai te dar receita para um remédio para estômago. Você vai comprar remédio para intestino? Não, você vai comprar remédio para estômago. Então a mesma coisa você não ter alguém que te diga o que vai solucionar o seu problema, é isso. O uhum. projeto acústico tem essa função. Então uma empresa de qualidade que trabalha com produtos de qualidade como a Jeep Center, ela vai ter a garantia de que o que ela está vendendo vai resolver. É. E se ela ficar oferecendo de forma uhum. aleatória, se der o problema, vocês vão... Cobrar, cobrar. de além, é por isso que várias vezes eu ligo pra Débora e a Débora é nossa consultora, tá, gente? Vou deixar isso claro, isso. tá, Débora? É, exatamente. Porque vocês são sérios, são responsáveis, né? Isso que é importante. Mas, Débora, você faz projeto. Uhum. Você vende projeto. Uhum. E agora você tá querendo ensinar outras pessoas. É, mas é porque... Compartilhar conhecimento, além é uma forma. Acho que a acústica é uma área que vai crescer muito no Brasil. Uhum. Ainda que a gente quer a gente nunca vai conseguir atingir uhum. todo um país, que é um continente. E aí você fez então, esse curso de igreja A gente resolveu fazer cursos de vários temas, são 20 temas, dentre eles o curso de acústica de igrejas. Ah, que legal. E principalmente, porque ainda que a gente vá desenvolver o um projeto de acústica, o que, é que acontece? Por que, que a gente resolveu ter esse curso de igrejas mesmo? Porque às vezes a arquitetura já vem com problema acústico. Hum, Entendi. E a gente tem então, que sobre corrigir. Então, só os arquitetos se conscientizarem, conscientizar, é, né? Se conscientizar, aprender a forma, uh -huh. as dimensões, tudo isso influencia na forma como você se comporta. E a partir daí, a acústica, ela vem complementar. A acústica, então, ela é uma forma básica para a igreja. É, né? exatamente, exatamente. Entendi. Tem... E ela é mais o quê? Para arquiteto que vai projetar a igreja. É, aqui, e também. É, sempre nas igrejas tem alguém que lida mais com som, uhum. que é o técnico, ou quando é um pastor ah, mais envolvido com ministro de louvor, a gente teve bastante participantes de É mesmo? De da eles própria igreja? o curso. É. E como é que foi a experiência deles? Uma pessoa que não é da área de arquitetura, acompanhando um curso é, sobre eles, a Cusco. Na verdade, a maioria fica o tempo todo assim... Hum, é verdade, eu passo por isso lá. sabe aquela <risos> sensação de que. É, porque você ele, tem. O... Ele começa a entender. O problema dele. Tecnicamente, né? o problema que ele vive. Entendi. Ele então. vive esse problema. Então, ah, agora eu tô entendendo porque que o pessoal que fica sentado ali ele reclama do ruído e tal. Porque que eu não ouço direito naquele canto, porque que eu não ouço no outro. Então, ele vivencia si aquilo. É, e pode aprender com a experiência muito Esse legal. pessoal de igreja que vai fazer o seu curso. Hum. Qual o feedback que eles te dão assim depois do curso? que eles conseguem convencer, vão conseguir convencer o pastor a ter projeto acústico a melhorar a acústica da igreja, que eles identificaram realmente de que som não ah. resolve acústica, ainda é muito esse feedback é, realmente, a gente tava indo por um caminho errado, a gente tava trocando de equipamento, colocando uhum. umas caixa de som, e na verdade, não é esse o caminho. Mudando a aí, caixa de som de lugar. Abra a mente, ah, conhecimento ilumina, Helena. Não, então você certeza. passa a entender as coisas por um outro viés. Você não vai... É como você tá com a ferida, você fica apontando o dedo da ferida. Não, você vai entender por que eu estou com a ferida. Você vai lá uhum. e ela vai parar de desistir. Então tem que ser um pouco Que legal, hein? É e conta pra mim, quando é que vai ser esse curso maravilhoso que você vai Bom, dar em São Paulo, né? Em São Paulo, em são capital. São Paulo, capital. Esse curso é, vai ser 4 de agosto, que uhum. é um sábado de manhã, um curso de 4 horas. Ele é ministrado pelo arquiteto especialista Christian Nascimento. Lá na uhum. áudio nós temos cinco professores universitários, tá, Helena? Né? Ah, é? é. São 5 professores? Bom, sabe. Minha equipe é composta de professores. Que legal. Todos são maravilhosos, assim. A gente vai se dividindo um pouco para que a gente possa uhum. atender as demandas. E, e como temos alguns setores na áudio em termos de atuação profissional, lá Ele na é áudio é Cristian que desenvolve os projetos de igrejas. Ah, que legal! Então, para um... você ver quanto projeto tem, né? É muito <risos> Danila, mais hospitais, Felipe, escritórios. Então, cada um fala da sua atuação. Não é um curso só teórico, uhum. é um curso prático no o cara dia a dia. Fala da a realidade, é, exatamente. Que legal. Acho que é isso que as pessoas gostaram muito assim. Então, 4 de agosto, 4 de agosto de um sábado de manhã. É. Se quiser, vou deixar informações aqui pra vocês, não percam, olha só que legal Olha a demanda pra você que é arquiteto que você pode ter Quantas igrejas você conhece, quantos templos, é. não é só igreja, templo, todos casa os tempos, de oração, religioso. meditação De, de, de Seixonoie a gente fez também, né? É, olha só! É, Umbanda, a gente faz Quanto todos mercado os você é. tá perdendo? Nesse não é o momento, né? Acho que não é E você, que é de algum meio religioso, o seu local tá ideal? Pra você receber a mensagem? Pra você sair de lá clarificado? Porque você vai pra lá pra pensar, né? Na é. vida, pra refletir, pra agradecer. Você tá saindo dessa maneira? Você consegue refletir? Você é, consegue refletir? Essa é uma pergunta muito importante. É. Então, eu acho que é essa mensagem aqui que a gente deixa, né, Débora? Pois é. Então, pessoal... Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima Curtida pra nossa Débora Olha só que mulher inteligente, impressionante, né? Dúvidas, comentários Deixa aqui embaixo Se eu não souber responder, Débora responde, não se preocupa O mais importante é você entender tudo Que a gente está transmitindo aqui uhum. Grande <risos> tchau, abraço. tchau, tchau